Bom, nós vamos falar hoje sobre o módulo 1. É, o módulo 1, nós vamos estudar os intervalos numéricos e as inequações. Então, aqui eu tenho uma reta real... Nessa reta estão representados né, é, alguns números. Então, eu selecionei ali o intervalo que vai de menos 2 até 1, é onde está essa linha, né, esse segmento vermelho. Então, eu estou me referindo a esse intervalo, que vai de menos 2 até 1. O estudo dos intervalos, então, são todos os números entre menos 2 e 1 aí eu posso incluir os extremos, que é o menos 2 e o 1. Ou eu posso excluir esses extremos. Isso quer dizer, quando eu incluo, quer dizer que esse extremo faz parte da minha solução. Quando eu excluo, esse é, extremo não faz parte da minha solução. Então, para isso, agora nós vamos ver os vários tipos de intervalo. Né? Então, o intervalo eu tenho é, infinitos números né, que fazem parte da minha solução. Então, vamos ver os tipos de intervalo, certo? Então, nosso objetivo aqui é resolver problemas de matemática que envolvam desigualdades. Fazer o estudo de sinal de uma expressão ou de uma função. Então, aqui eu tenho alguns intervalos numéricos. Esse primeiro intervalo é o um intervalo aberto. Então, eu tenho os extremos A e B. Então, eu tenho um intervalo aberto de A até B, certo? Isso quer dizer que eu tenho todos os números entre A e B, mas não serve o A e não serve o B. Então, é a, a representação né, que pode ser feita é que X pertence aos reais, tal que o A é estritamente menor que X e X é estritamente menor que B. E do lado nós temos a notação simbólica, né, é, aberto no A e aberto no B. O próximo agora, o que difere o intervalo fechado, é que eu vou incluir o A e eu vou incluir o B na minha solução. Então, eu tenho todos os números entre A e B, inclusive o A, inclusive o B. Então, eu tenho X pertencente aos reais, tal que A é menor ou igual a X e X é menor ou igual a B. Qual que é a diferença do intervalo aberto para o fechado na notação né, de conjunto? No aberto é só menor, é estritamente menor. Quando eu fecho, eu tenho menor ou igual, certo? Então, por isso que apareceu nessa notação de conjunto aqui, o menor é igual. Então, o intervalo fechado, o A é menor ou igual a X e é menor ou igual a B. Então, eu tenho, eu tenho aqui o intervalo fechado em A e fechado em B. Agora eu tenho o intervalo semiaberto à direita. Isto é, é fechado no A, aberto no B, e eu tenho todos os números entre A e B. Então, X pertencente aos reais, tal que A é menor ou igual a X, e X é menor que B. Então, eu tenho o intervalo fechado em A e aberto em B. Agora eu tenho o intervalo semiaberto à esquerda. Então ele é eu tenho todos os números entre A e B, com exceção do A e eu incluo B. Então é x pertencente aos reais tal que A é menor que x e x é menor ou igual a B. Então nós temos o um intervalo aberto em A e fechado em B. Então esses, essas são algumas das representações, continuando. Aqui eu tenho ó todos os eu tenho nessa primeira linha eu tenho todos os números maiores que A, só servem os números maiores que A, não serve o A. Então, a notação e conjunto, x pertencente aos reais, tal que x é maior que A. Então, esse meu intervalo, ele vai de A até mais infinito. Qualquer número maior que A é a solução. Então, ele é aberto em A e é aberto em mais infinito. No de baixo, está fechado no A, quer dizer que eu vou incluir o A na minha solução. Então, eu tenho todos os números maiores que A, inclusive o A faz parte da solução. Então, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a A. Então, ele é fechado no A e é aberto em mais infinito. Aqui, agora, eu tenho na próxima reta todos os números menores que A. Só menor, o A não serve. Então, x pertencente aos reais, tal que x é menor que A. Então, esse meu intervalo, ele vem de menos infinito até o A, aberto no A. Então, aberto de menos infinito e aberto no A. Agora, eu tenho esse intervalo aqui, que ele vem de menos infinito até o A, inclusive, eu vou incluir o A na minha solução. Então, eu tenho todos os números menores ou iguais a A. Então, x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a A. Então, meu intervalo vem de menos infinito até o A fechado. Então, essas são as notações, né, na representação na reta real dos intervalos. Por exemplo, como resolver problemas? Coloquei alguns exemplos aqui. O primeiro é como representar o conjunto de números maiores que um e menores que três. Então, eu vou marcar na minha reta... É, os extremos 1 e 3 a bolinha é aberta porque eu só quero os números maiores que 1 e menores que 3, então eu tenho todos os números entre 1 e 3, então a notação de conjunto é x pertencente aos reais, tal que 1 é menor que x e x é menor que 3 ou aberto no 1 aberto no 3 então agora nesse exemplo 2 é representar na reta real os conjuntos A, B e C então, agora eu tenho o conjunto A, X pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a X, que é menor ou igual a 4. Então, eu represento na reta real os extremos, que é o menos 1 e o 4, menos 1 é fechado, porque tem menor ou igual, e o 4 é aberto, a bolinha é aberta no 4, porque eu só tenho menor e eu estou falando de todos os números entre menos 1 e 4, por isso essa cobrinha de menos 1 a 4, então nós temos é, representado nessa reta o intervalo de menos 1 a 4, incluindo menos 1 e excluindo o 4 da nossa solução. O conjunto B é o x pertencente aos reais, tal que x é estritamente maior que 2, x maior que 2. Na minha reta real vou marcar o 2, não tem igual, então, a bolinha no ponto 2 é aberta, e todos os números maiores que 2 são os números à direita do 2. E o último conjunto, C, é de menos infinito até o 3 fechado. Então, na reta real, nós marcamos o número 3, ela vem de menos infinito até o 3, então, são todos os números menores ou igual a 3. Igual porque é fechado, Nessa notação de intervalo, perceba que o colchete está fechando o 3 ali. Então, o 3 eu incluo na minha solução. Como resolver inequações? Então, quando eu tenho uma inequação para resolver, a primeira coisa é encontrar o zero de cada termo da minha função. Isto é, independente de quantos termos ela tiver, eu vou pegar cada termo igualar a zero e resolvo esta equação. Aí depois eu vou marcar o valor que anula o termo na reta numerada e fazer o estudo do sinal. O estudo do sinal, eu quero saber aonde esse termo é positivo, aonde ele é negativo e aonde ele vale zero. Terceiro, fazer o produto ou o quociente dos sinais. Isso vai depender do tipo de inequação que eu tenho que resolver. E, por último, eu vou dar, então, a resposta, né? É, nós vamos marcar a solução e dar a resposta em notação é, de conjunto. Por exemplo, eu peguei aqui uma inequação do tipo produto, certo? Então, aqui eu quero resolver a inequação 1 mais x ao quadrado vezes x mais 4, maior que zero. Então, eu tenho um produto de dois termos, né? O primeiro termo é 1 mais x ao quadrado, o segundo termo é x mais 4. Eu pego o primeiro termo, que é 1 mais x ao quadrado igual a zero, resolvendo é, o x, eu chego que x ao quadrado é igual a menos 1, então aqui eu chego, qual é o número que elevado ao quadrado resulta em menos 1? Nos reais nós não temos nenhum número, né, que elevado ao quadrado resulta em menos 1. Então nós vamos falar que x não pertence aos reais. Eu peguei o segundo termo agora e igualei a zero. Então, daqui eu tirei que x é igual a menos 4. Então, agora nós vamos marcar esses termos na reta numerada e fazer o estudo do sinal. Então, nessa primeira reta é referente ao primeiro termo mais x ao quadrado. Como eu não tenho nenhum x né, pertencente aos reais, eu não marco nenhum número na minha reta. O sinal dela vai depender do sinal é 2x ao quadrado como x ao quadrado é positivo então a minha reta é toda positiva certo aí eu vou fazer o estudo do sinal da minha segunda do meu segundo termo eu tenho o valor o resultado do meu primeiro é, do meu segundo termo é menos 4. então eu faço uma reta marco o número menos 4 e aí eu vou olhar o sinal do x ó, O x é positivo então, a direita do 4, mesmo sinal de A, a esquerda do 4, sinal contrário. Então, por isso que ficou positiva à direita e negativa à esquerda. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar essas duas soluções aqui, vou colocar uma embaixo da outra e fazer o produto, né? Porque nós estamos resolvendo o produto de dois termos, desta forma. Então, aqui está a primeira reta, lá, ó, não tinha nenhum ponto, né? refere a 1 mais x ao quadrado, não tinha nenhum valor para marcar na minha reta, então ó, o sinal do x ao quadrado é positivo, por isso que a minha reta ficou toda positiva. O x mais 4, o valor que anula é o menos 4, marquei o valor que anula aqui. O sinal do x é positivo, então à direita a minha reta é positiva, a esquerda ela é negativa. Nessa reta de baixo, nós vamos marcar a solução do produto desses dois termos. Então eu vou fazer, ó, de cima é positivo, com positivo aqui de baixo, o resultado é positivo. Então à direita do menos 4, a minha reta é positiva. A esquerda do menos 4, ó, positivo em cima, com negativo embaixo, mais com menos, resulta em menos. Então, à direita do menos 4, a minha reta é positiva, Esse é o estudo do sinal. À esquerda, a minha reta é negativa. Eu olho agora novamente aqui, eu tenho um produto sendo maior que zero, eu tenho um produto resultando... Num número positivo. Então, meu positivo está à direita do menos 4. Por isso que eu marquei essa linha azul aqui. Então, a solução desse produto é qualquer número maior que menos 4 é a solução. Então, solução desta inequação, x pertencente aos reais, tal que o x é maior que menos 4. Qualquer número maior que menos 4 resolve a nossa solução do tipo produto. Agora nós vamos ver uma inequação do tipo quociente. Então eu tenho dois termos, eu tenho o termo do numerador e eu tenho o termo do denominador. Então eu vou encontrar o zero de cada termo, isto é, eu vou pegar o primeiro termo e vou igualar a zero, vou pegar o segundo termo e vou igualar a zero. Então 1 mais x ao quadrado é igual a zero. Então x ao quadrado é igual a menos 1. Qual é o número que elevado ao quadrado resulta num número negativo? Nos reais nós não temos nenhum, por isso x não pertence aos reais. Agora eu peguei o segundo termo, que é x ao quadrado menos 4, igualei a zero. Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 4, passando raiz quadrada de ambos os lados, nós chegamos que x é igual a mais ou menos 2. Então, eu tenho duas soluções para essa equação. O 2 é a solução e o menos 2 também é a solução. Então, o 2 anula x ao quadrado menos 4 e o menos 2 anula x ao quadrado menos 4. Então, eu vou fazer uma reta para cada uma desses termos. Para o primeiro termo, né, então, eu não tenho nenhum x, né, o x não pertence aos reais, então, eu faço a minha reta do real, dos reais, não tenho nenhum número para marcar, como x ao quadrado, o sinal do x ao quadrado é positivo, então a minha reta é toda positiva. O segundo termo, eu tenho dois valores para marcar na minha reta, né? porque é uma equação do segundo grau também. Eu marco nessa reta o número menos 2 e marco 2. Como x ao quadrado é positivo, então a direita do 2 positivo, entre menos 2 e 2 negativo, à esquerda do menos 2 positivo. Nós falamos mesmo sinal de A, contrário de A e mês de A. Então, eu fiz a reta, marquei os dois extremos, que é o menos 2 e 2, à direita positivo, entre as raízes negativo e a esquerda de menos 2 positivo. Unindo essas duas soluções, uma embaixo da outra, temos o seguinte quadro. Então, aqui está o quadro né, para 1 mais x ao quadrado, a minha reta toda positiva. Depois, eu tenho a reta né, do meu segundo termo, que as raízes são menos 2 e 2. Positiva à direita do 2, entre as raízes negativa e a esquerda do menos 2, positiva. E agora, eu vou fazer o produto desses sinais. Então, eu marco os dois números na minha reta solução, que é o menos 2 e 2. E agora, eu vou fazer o produto dos sinais. Então, a direita do 2, ó, mais com mais dá mais. Entre as raízes, olha, mais de cima com menos de baixo, mais com menos dá menos. Agora eu vou fazer a esquerda do menos 2, mais com mais dá mais. Como que eu marco essa solução em azul? Eu tenho, eu olho aqui em cima para o pro, pro meu quociente, eu tenho um quociente sendo maior que zero. Maior que zero são os números positivos. Isto é, eu tenho um quociente sendo positivo. Aonde que esse quociente é positivo? À direita do 2 e à esquerda do menos 2. Por isso que a minha reta está azul. À direita do 2 e à esquerda do menos 2. Então, meu conjunto solução aqui é x pertencente aos reais... Eu tenho os números menores que 2 ou os números maiores que 2 fazem parte da minha solução. Só vou fazer um, uma ressalva aqui, olha, se eu tivesse um quociente menor que zero, a minha solução seria entre os intervalos menos 2 e 2, certo? Como ele pede os maiores são os positivos. Então os positivos à direita do 2 e à esquerda de menos 2.